Caralho! Estou vendo ali em cima à direita! Aqui na, aqui na frente, ó! O homem mais bonito do Brasil!